Avengers seus aliados. As indústrias Hammer estão reportando. Temos problemas, Tony. Eu estou sob ordens a civis aqui. Não faça isso agora. A cena para eles. Essas pessoas estão em perigo nós temos que tirá-las daqui. O que vocês acham disso, hein? Você tem uma fé em mim, por favor. É, eu tentei nós destruímos Isso a sua casa. Ele atrapalha né? com o Vanco. O Vanco está vivo? Hã? Vamos lá. <risos> Onde ele está? O quê? Onde está o Vanco? Quem? Me, Me fala. fala. Vem cá, o que, que você veio fazer aqui, hein? Ô, ô, ô, ô. Foi você não, eu, eu não tô fazendo isso. Não sou eu não, Tony. Eu não consigo me mover. Tô travado. Tô travado. Tony, sai daqui. O sistema todo foi comprometido. Vamos lá pra fora. Lançar. Não, não. Controlar ele Sim, senhor sim. Estou travado, tem um alvo na mira E qual é? É você Como estamos indo? Reinicialização remota sem sucesso Tem de ver. Yeah. <laughs> Ah, George, que barco bonito. Você quer de volta? Ah, sim, por favor. Parece ser um menino legal. Aposto que tem muitos amigos. Três, mas o meu irmão, o meu melhor amigo. E onde ele está? Na cama, doente. Eu aposto que consigo animá-lo. Vou dar um balão para ele. Quero um balão também, George. Eu não posso aceitar presentes de estranhos. Uh, uh, uh. Ah, eu sou o Pennywise, o palhaço panzarino. Pennywise? Sim, este é o George. George, este é o Pennywise. Agora não somos mais estranhos, somos. Está sentindo o cheiro do circo, George? Tem amendoim. Algodão doce, cachorro quente e... Pipoca? Pipoca! É o que você gosta mais? Aham! Uhum. Ah, eu também! Porque elas explodem! Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Eu acho que eu tenho que ir agora. E vai sem o seu barco. Não vai querer perdê-lo, George. O Bill vai matar você. Aqui. Pega ele. Pega, George. Venha flutuar. Você vai rir, vai chorar, vai vibrar, vai morrer. Apresentando bem o Sou o Pennywise, o palhaço pançarino. Eu vou levar ele. Vou levar todos vocês. Vou devorar a sua carne enquanto me alimento do seu medo. Ou vocês podem ir. E eu levo ele. Só ele. E vou poder ter meu longo descanso e vocês, vocês todos vão poder crescer e prosperar e levar uma vida feliz até que a idade os leve de novo pra debaixo da terra. Olá pessoal, é, de maneira rápida, para não atrapalhar o cronograma, nós somos o grupo que vocês viram aqui no vídeo, Cosplayer Classe A, tá? com o próprio nome que vocês viram. Alguns pegaram os cartõezinhos conosco, hoje a gente já está sem, já até acabaram, é, mas é só acessar pelas redes sociais, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, que vocês tenham contato conosco, ok? Cosplayer Classe A. Obrigada.